A saga de reformar o apartamento continua, então eu vou informar nesse vídeo para vocês o trabalho o hercúleo que está tendo para tirar a banheira, porque a administradora de condomínio colocou algumas restrições que a gente não pode implementar na reforma, começou a fazer a parte elétrica total, refazer a parte elétrica inteira e também está fazendo a parte hidráulica total também, vai trocar ponto de água, vai mover privada de lugar, então um monte de coisa. E também vamos falar sobre a importância e como está sendo fundamental para a gente a gente ter contratado em uma arquiteta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí de casa. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e esse é o canal da revista Blog de Escalada. Pois é, vamos falar da banheira. A banheira está dando um trabalho louco para a gente tirar ela do lugar. Por quê? Porque ela foi chumbada pela construtora. O prédio é de 1988, ou seja, ele tem 33 anos. E a construtora, por algum motivo, resolveu chumbar com concreto mesmo a banheira. Então, como a administradora de condomínio proíbe que a gente use martelete para ficar tirando as, o chumbado da banheira, tá tendo que um pedreiro ou dois pedreiros ao mesmo tempo todos os dias, todo santo dia, ficar martelando com uma talhadeira, tirar a banheira, tirar um pedaço da banheira e assim por diante. Então, a banheira ainda, uma parte da banheira ainda não foi retirada. Então, isso é que está dando uma retardada em, no andamento da reforma do banheiro do casal. Então, é, como não pode usar martelete, tem que usar a talhadeira, e coitado tá do tá todo dia vai uma pessoa diferente lá e tenta demolir um pouquinho. A arquiteta informou para a gente que espera que esse tipo de trabalho é, aconteça dentro do prazo e não comprometa o cronograma. Também começou a parte elétrica. Então a parte elétrica, por que, que a gente está reformando a parte elétrica? A parte elétrica do prédio, como eu disse, ele é de 33 anos atrás. Agora a gente precisa refazer a parte elétrica todinha para ter um circuito só para computador, para ter um circuito só para os eletrodomésticos da cozinha, para ter um circuito só para os eletrodomésticos da sala e coisas do gênero, entendeu? Então, a gente vai ter tomada para 220, vai ter um aumento significativo no número de tomadas que existe no apartamento, vai ficar mais ou menos o triplo de tomadas que existe hoje para servir a gente. Então, a gente também criou é, um projeto de iluminação para a gente utilizar... Mais a luz do sol, mas também a gente tem uma iluminação que não deixa a desejar e também seja econômica. E para ser econômica, a gente teve que comprar equipamentos elétricos de alta qualidade. Então isso ficou um pouquinho caro, mas segundo a arquiteta e segundo também o eletricista que está atuando lá na obra, vai compensar, porque além de ficar mais econômico o consumo da casa o risco de ter um curto circuito, o risco de queimar algum aparelho eletrônico vai ser minimizado quase a zero. Lembrando que como a gente trabalha de casa, trabalha no site, trabalha um monte de coisa com o computador, a parte elétrica é bem sensível para a gente e isso é prioritário hoje em dia para você fazer uma reforma. E aconselho mesmo para quem está comprando uma casa, para quem vai reformar, focar em renovar do zero a parte elétrica. Vale a pena, sai um pouquinho mais caro, mas vale a pena e é mais seguro, você está comprando segurança a longo prazo. Lembrando que as demandas de energia elétrica que existiam nos anos 80, porque o prédio foi construído em 88, ou seja, ele foi entregue para o cliente em 88, é completamente diferente de 2020. Por isso que a gente precisa renovar, precisou reformar a parte elétrica todinha. Pois é, a parte mais complicada mesmo é a parte hidráulica. Por quê? Porque a gente começou a verificar que tinha uma infiltração com um vizinho, a gente está mudando o layout de cozinha, layout de banheiro, layout de lavabo, layout da área de serviço em termos de pontos de água e esgoto. E para isso precisa ter uma reforma total. A posição de esgoto de água quente, fria também vai mudar, o aquecedor a gente vai ter que comprar novo, ou seja, a gente está literalmente reformando uma casa, está tirando uma casa do século XX, trazendo ela para o século XXI. Lembrando que o apartamento lá tem em torno de 100 metros quadrados, então não é uma, um serviço simples e não é um serviço que vai durar, por exemplo, dois dias. E tá dando muito problema a parte hidráulica. Por quê? Porque a parte hidráulica, você tem que estudar, às vezes o cano não funciona, você precisa de uma luva, precisa de uma adaptação, precisa de uma curva, é uma dor de cabeça. A gente Acredita que a parte hidráulica vai ser resolvida mais rápida que a parte elétrica, ou que as duas vão ser resolvidas ao mesmo tempo. A gente não está não tá muito descrente com isso, mas a gente vai ter uma cozinha moderna, uma cozinha americana, a gente vai ter um banho ou vai ter um banheiro mais moderno, mais gostoso, mais aconchegante, para a gente ficar em casa. E também queria falar agora da importância da gente contratar uma arquiteta. Principalmente por quê? Porque a gente tem uma vida muito ocupada, a gente tem que atualizar o conteúdo do site, a gente tem os nossos trabalhos também paralelos ao conteúdo do site, a gente tem nossos problemas familiares, os nossos problemas particulares. Tudo isso parece que, de propósito, avolumou perto de quando a gente começou a reforma. Se não fosse a arquiteta, a gente não teria saído do lugar, e principalmente, a gente confiou num trabalho profissional, a gente não achou que, não, não, é bobagem, a gente mesmo consegue, vamos contratar uns empreiteiros e a gente vai todo dia na obra e consegue fiscalizar. Não funciona assim, a gente acreditou no potencial profissional da arquiteta é, Priscila, que está ajudando bastante, ela fiscaliza bastante eficiente, a gente tem bastantes elogios a fazer com relação à parte de... Gerenciamento do, da obra, do cronograma da obra, como que ela, como que o cronograma está, se ele está adiantado, se ele está atrasado, que dia que vai entregar, o que, que precisa. Ela vai remanejando as coisas para entregar dentro do prazo para que a gente possa mudar o mais rápido possível. O conselho que eu dou é: não acredite numa pessoa que fale que não precisa de arquiteto, ou não precisa de engenheiro para você administrar a obra. Precisa sim. Se não fossem eles. A equipe de trabalhadores que estão lá, sob o comando da arquiteta, a obra estaria parada agora. Aí tá? aí seria uma dor de cabeça gigantesca. Você está vendo na imagem, ou deve ter visto nas imagens que a gente colocou aí, como que está o andamento da obra. Passa a impressão que a obra está parada, mas não está parada. Ela está fazendo a modificação os estudos, tanto de hidráulica e de elétrica. Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais tanto no Facebook, quanto no Twitter, como no Instagram e no Twitch, onde a gente faz as nossas transmissões de campeonatos de escalada. E aqui no YouTube não deixe de dar o like e assinar o canal e ativar as notificações. Nos vemos em um próximo vídeo, com certeza nos veremos em um próximo vídeo. Até a próxima!